pela Canário Negro e pela Oráculo, que ao longo dos anos seria expandida com a chegada de novas heroínas para auxiliar na luta contra o crime. Em sua primeira aventura, as aves de rapina surgem quando a Oráculo contata Dina Laureulense, a Canário Negro, com uma oportunidade de emprego, proteger um multimilionário chamado Nick Devine de um ataque de um grupo de ecoterroristas, chamado a Irmandade Verde. Enquanto Dina faria o trabalho sujo com as mãos, a Oráculo daria todo o suporte necessário para sua missão, e assim surge a dupla de heroínas, conhecida como as Aves de Rapina. Aceitando a missão, a Canário Negro se infiltra em uma festa de gala para conseguir respostas sobre por que a Irmandade estava atrás de Nick Devine, quando é reconhecida por Lynx, uma supervilã com ligações com a máfia chinesa de Gotham, que atuava como guarda-costas de Nick Devine. Antes que tivessem tempo de conversar, os terroristas aparecem e atacam de surpresa, e a Canário Negro é obrigada a entrar em um intenso combate, conseguindo frustrar os seus planos e descobrindo que um dos ecoterroristas tinha uma misteriosa tatuagem de dragão em seu braço. Contatando Oráculo e dando o relatório de sua missão, Gina fica perplexa ao descobrir que nenhum corpo foi encontrado e que não existiam registros do atentado. Em busca de respostas, a Oráculo pede para que sua parceira interrogasse um dos criminosos e descobrisse quem era o Cabeça da Organização. Indo até o encontro dos vilões, a Canário luta contra diversos capangas, e, enfim, descobre a verdade. A guarda-costas do milionário Lynx tinha a mesma tatuagem da Organização, sendo, portanto, uma membra que planejava matá-lo. Dessa forma, as duas entraram em um intenso combate, que terminou com o Lynx destruindo uma represa e inundando uma cidade. Enquanto a vilã fugia, Canário foi ver os estragos causados na vida dos inocentes, e acabou entendendo toda a verdade. A organização nunca quis ver Nick Devine morto, pois ele era, na verdade, o chefe da Irmandade Verde, atacando contra a vida de inocentes, de forma a obrigar com que os líderes locais aceitassem os seus acordos. Com essa descoberta, ela leva o milionário preso, e é assim, as aves de rapina conseguem salvar o dia. Após essa aventura, a dupla continuou atuando em conjunto em diversas outras missões, até que aceitaram a entrada de uma nova membra, chamada Helena Bertinelli, a impiedosa caçadora. Com a chegada da heroína, Canário conseguiu uma parceira para lhe dar suporte direto no campo de batalha, aumentando dessa forma o poder de ataque da equipe. Além da caçadora, outras membras se juntariam brevemente às aves de rapina. A antiga membra do grupo de heróis militares Falcões Negros, que conferiu à equipe o suporte aéreo necessário, além de ser uma excelente atiradora com arma de fogo. Juntas, elas formaram a mais duradoura a formação das aves de Arpina, mas logo outras personagens também se juntaram ao grupo, como a Heroína Poderosa, a segunda mulher Gavião Kendra Saunders, a segunda Colômbia Downgranger, a heroína Vixen, Cassandra Ken, a terceira Batgirl e filha da vilã Lady Shiva e até mesmo Super Vilães como a Mulher-Gato e a Era Venenosa. Entretanto, quando Flash voltou no tempo para salvar a vida de sua mãe Nora Allen, toda a realidade do universo da DC foi alterada, dando início aos Novos 52 e a uma nova formação das aves de rapina, com o oráculo voltando a ser a Batiguel, ao lado da Canário Negro, Sturnia, Era Venenosa e de Tatsu Yamashiro, a anti-heroína Katana, formando a formação mais poderosa da equipe de todos os tempos. Aparecendo em algumas mídias, as Aves Rapinas são presentes na série de TV Aves de Rapina dos anos 2000, no desenho Batman, Os Bravos e Descemidos e no filme Aves de Rapina de 2020, em que receberiam a adição de duas novas membros: a policial Rene Montoya e a antiga supervilã Arlequina, que após terminar o seu relacionamento com o Coringa, decidiu se emancipar e jogar no time dos mocinhos. Mas e você? É um fã das aves de rapina? Então comenta aqui embaixo qual é a sua heroína favorita do grupo. A caçadora, a canário negro ou a recém-chegada arlequina? Comenta aqui embaixo se você gostou e clica na manopla do YouTube e deixa aquele seu super like, jovem herói. Para mais origens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. E cara Eu já fiz vídeos sobre outras membras da aves de rapina. Eu já fiz vídeos sobre outras membras das aves de rapina. E você pode acessá-los clicando nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela.